começar, vamos entrar no site do Mapilare. Este é o site do Mapillary. Ele está em inglês, você pode colocar no seu idioma, vamos colocar em português. Para fazer o cadastro é só clicar no botão Registrar. O cadastro é simples, é fácil. Você vai criar o um nome de usuário e uma senha. E depois é só baixar e instalar o aplicativo. Ele está disponível para vários sistemas operacionais para iOS, Windows Phone e também para Android. Veja como é fácil usar o Mapilar. Antes de abrir o aplicativo, ative o GPS do seu celular e abra o aplicativo. Essa é a tela inicial do Mapillari. O feed são suas atividades. Temos a câmera. Aqui é para revisar as fotos que você tirou antes de enviar. E temos as configurações, muitas configurações. Por padrão as configurações Mapilari já são suficientes, mas você pode personalizar todas elas. Mas nós vamos ver primeiro a câmera. Essa é a câmera do Mapilari. Esta é a câmera do Mapilari. Nós temos aqui o sinal de GPS em vermelho, que significa que ainda está carregando. E quando tiver verde significa que o sinal está bom para tirar fotos. Botão para tirar fotos. Aqui do ladinho nós temos as opções da câmera, temos várias opções de câmera aqui para tirar fotos, vários modos de câmera, que você pode configurar. O modo dirigindo é ideal para quando você está pedalando ou está dirigindo, ideal para quando você não pode estar o tempo todo no controle do aplicativo automaticamente as fotos serão tiradas ideal também para quando você está caminhando e deseja apenas ficar fotografando sem ficar manualmente disparando as fotos você pode realizar disparos automáticos com um intervalo de tempo definido em segundos que você pode personalizar você pode realizar disparos automáticos enquanto caminha, pedala ou enquanto dirige para iniciar uma sequência é só apertar o botão e começar a andar, pedalar ou dirigir. Quando você desejar terminar a sequência, basta apertar o botão novamente para parar a gravação. O modo panorama é ideal para tirar fotos manualmente, principalmente de paisagens. Nesse modo, uma pilar se comporta como uma câmera comum, ele te oferece dois botões, o botão verde que é para tirar uma foto e o botão end, que é para finalizar toda a sequência de fotos que você tirou. A partir do momento que você aperta o botão verde, uma sequência nova é iniciada e quando você ter... aperta o botão end, toda a sua sequência de fotos é agrupada e finalizada, automaticamente uma nova está pronta para começar. Não tem segredo. Funciona exatamente assim. Ó. Veja uma paisagem bonita. Aperta o botão para tirar uma foto. Vire um pouquinho. Tire mais uma foto. Vire mais um pouquinho. Tire mais uma foto. E assim você vai completando um giro de 360 graus. Tirando foto uma a uma. Mas é claro. Você também pode simplesmente... Tirar uma foto aqui, andar um pouquinho mais na frente e tirar uma outra foto. E quando você desejar terminar essa sequência, aperta o botão End, sequência terminada. Depois que você tirar suas fotos, você pode revisar suas sequências antes de enviar para o site. É só clicar na revisão. Aqui eu tenho minhas sequências que eu tirei recentemente. Elas estão prontas para ser enviadas para o Mapilar eu posso abrir as sequências e ver as fotos que eu desejo apagar. Se eu quiser apagar algumas delas, eu posso. Depois que eu escolher as fotos, que estão ok, finalmente é só apertar o botão enviar para mandar para o site. Ao enviar as fotos para o Mapillary, elas passam por um processo de análise, são processadas e passam também por um filtro de privacidade. É importante falar sobre esse filtro para que, Mantenha a privacidade das pessoas, procure não expor a identidade das pessoas. Esse filtro de privacidade no Mapilar procura detectar rostos e placas de identificação e manter a privacidade. Esse filtro automático nem sempre pega todas as fotos, então é bom revisar entrando no seu cadastro no site e dando uma revisada nas fotos que você enviou, por exemplo, essa placa de trânsito. As fotos que você envia para o Mapillary passam por um mecanismo automático de privacidade, escondendo rostos e placas de identificação. Esse mecanismo nem sempre pega todas as fotos, então é bom você entrar no seu cadastro depois e dar uma olhadinha nas fotos que você enviou para revisar manualmente. Esse mecanismo Edit Blurring funciona assim. Essa foto foi enviada e processada automaticamente, ela foi marcada por engano, essa placa é uma placa de trânsito, não precisa estar oculta E você pode manualmente solicitar para que mostre novamente esses dados É só desmarcar e pedir para salvar Da mesma forma, se essa foto fosse mostrado um rosto de alguém Ou uma placa, ou algo que deveria estar oculto para manter a privacidade Você simplesmente selecionaria a área que desejaria ocultar e ao solicitar, em 24 horas a foto está com a privacidade mantida. E é importante você fazer isso em todas as fotos do Mapillary para que seja saudável enviar fotos para o site e contribuir de forma que mantenha a privacidade de todos. Você também, quando revisar suas fotos, tem muitas outras opções. Por exemplo, você tem o Blur diretamente, mas também tem o botão Editar. O botão Editar oferece... Muitas outras opções Digamos que você enviou uma foto Que você não gostaria de ter enviado Que não ficou boa Você pode também apagar Como é que eu apago essa foto? Você vai clicar no botão Hide Que é para esconder a imagem Essa é a forma de você apagar fotos Que você achou que não deveriam ter sido enviadas Porque não ficou boa Não ficou legal O Edit Blurring Que a gente já viu agora há pouco Que é o um mecanismo de privacidade Que manualmente você pode Solicitar para que oculte os rostos e placas de identificação. Tem muitas outras opções que você pode fazer aqui. E você pode fazer isso não só nas suas fotos, mas nas fotos dos seus amigos e qualquer outra foto que esteja no Mapillary. Você pode contribuir com todas as outras fotos e ajudar o Mapillary a ser cada vez melhor. E esse mapa de fundo que vocês estão vendo atrás da foto, nada mais é do que o mapa do Obstreet Map. O OpenStreetMap é um mapa livre e editável do mundo onde todos nós, pessoas como eu e você, podemos contribuir com esse mapa e fazê-lo dele um mapa ainda melhor. Enquanto você assiste esse vídeo, pessoas do mundo inteiro estão contribuindo com o OpenStreetMap. E o Mapillary é muito importante para o OpenStreetMap porque as imagens do Mapillary também podem ajudar a melhorar esse mapa. Seja criativo, use Mapillary do jeito que você quiser e registre o mundo à sua volta Vamos fazer um registro fotográfico do mundo juntos